Diz que a novidade chegar a qualquer momento E saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos. No vídeo de hoje vamos acompanhar como foi a festa de aniversário de dois anos de canal. E sem rolar, vamos pra festa, porque hoje é dia de festa, festa, festa, festa, festa, festa. No episódio anterior, vimos como foi o primeiro dia do The Sims Online Brasil. E agora, vamos pra festa. Aham uh Aham -huh. uh -huh. Hoje é dia de festa Festa, festa, festa, festa, festa Opa, temos visita Então solte o som. Opa, já chegou um Não tá nem na hora da festa, mas chegou um Chegou um sujeito qualquer aqui Opa! Chegou a ah! pizza! É, o cara teve que sair. O cara teve que ir embora. O cara teve que ir embora, não pôde comparecer à festa, mas deu para curtir um pouco. E chegou mais um. Vamos entrando. Ah, muito obrigado! E chegou mais pizza! Ah, chegaram os convidados Vamos se servindo, vamos se servindo Ih, o que, que é isso? Eu também sei esses ridículos passos de dança moderna Opa, chegaram mais convidados Agora sim, agora sim Agora sim podemos considerar uma festa de verdade. Confusão do banheiro. <risos> Ih, a mina não foi embora não. Tá aí ainda. entendo porque que os cis vão correndo pro, pro pra pia do banheiro tem pia aqui na cozinha vamos lá, hein? vamos ver se mudando a pia de lugar se eles param de fazer isso não acredito não opa <risos> Olha o chapelão da mina Deixa eu ver se fica bom em mim <risos> Vamos comer bolo Vamos comer bolo Uou, Débora tá linda de entregadora de pizza Ai que delícia! Acabou a pizza. Uhul! Radical! Tá arrasando, hein? Uh! Vamos entrar nessa também. Me consigo essa dança? Yeah! Que dancinha mais ridícula Foi essa Quando eu tiver mais grana Vou comprar uma pista de dança As caixas de som são caras Ah, muito obrigado. Então combinou com a sua beleza. <risos> Indiscutível. E aí, já conhece o estácio? Eu estácio. Ele adora biscoito. Sim. Qual o feriado preferido de vocês? Sei não, mas acho que se Halloween fosse feriado seria o melhor. Eu tudo que é bom. Tem festa, tem comida, tem fantasia, ainda tem um clima macabro. O que mais poderíamos querer? E aí, Débora? Sabia que você participou de um vídeo? Dá uma olhada lá Beleza <risos> O cara foi dormir o oh, valeu, brigadão. E que a festa continue. É, os vídeos estão lá pra isso, rapaz. Ih! Que isso? Alguém na linha? Alô, quem fala? CLBR, é você? Opa! Que isso? Já chegou conversando? Vem pra festa! Tá bom, vamos lá. Tomara que eu não. Eu não, não esqueça da senha. Esse que tá falando é o Alex, do canal CLBR. Vou estar tá deixando o link pro canal dele aqui na descrição do vídeo. E também aqui no card e na tela final. Teve um cara aí que chegou no meu canal, aí ele comentou que bom que tem gente que fica só achando esses vídeos em inglês, agora tem gente que faz... Que bom que tem fã que faz esses negócios em português. Aí eu falei, é... Ô, oh, legal! Tem um, cara lá que tem um amigo meu que tá fazendo o vídeo aí do... Tá fazendo um desafio modo hard aí, vou deixar o link da descrição aí. Aí eu falei até o teu nome do canal, Bliterando Jogos aí. Ele respondeu oh, legal, deu like lá pra ver que ele vai. Ele vai estar tá acessando lá pra ver se ele faz o desafio também. Pô, legal, legal. É bom saber que você tá compartilhando. Quando eu tô de frente, parece legal. que tá de lado. Quando o de lado parece que tô de costas. Ih! Ô oh, cara, que é isso? <risos> Quem chegou? Dá uma pista! Opa, vamos entrando! Opa! Vamos lá! Por favor, entre! Beleza, vou entrar! Licença! Obrigado! Bora, vamos, vamos, vamos! Vamos jantar, vamos jantar! Bora comer, que é o meu personagem tá com fome! Vamos servir.. peraí. Servir Peru <risos> Vou servir o Peru. que Ai ai. Piadas automáticas. Também quer, não, não, oh, cari. Primeiramente. Barata que mar... <risos> É, mas tem barata no chão, tem mosca, tudo tem jantar. Tá... Esse jantar tá estranho, mano. Não dá para matar essas baratas não? Assim. Peraí, deixa eu comer primeiro fica à vontade faz parte da não vai se servir não da atração da festa é uma das atrações da festa uhum. <risos> é matar barato <risos> ah. Hotline Miami Obliterator Você conhece hum. esse jogo? Nunca ouvi falar Hotline Miami Obliterator Mas já anotei aqui pra dar uma olhada hum. Aliás, aproveitando, se você aí que tá me assistindo quiser mandar a sua sugestão de jogo Bota aqui nos comentários Ou então entre lá no nosso grupo no Discord e fale com a gente Tem lá uma área só pra você colocar as suas sugestões hum. Hum. Hum. Hum. Você nunca jogou dos War of Mine não, né? Não, nunca vou falar Assim pelo nome eu não tô lembrando Se eu não tô lembrando é porque eu não joguei hum. Isso. Hum. Você pode testar esse jogo e a cegas, né? tá ligado? Teste a cegas O oh, meu personagem tá com sono Fala isso, mas eles vão suar. Eles vão dizer que... Não! Eu não quero nem né, repetir. Invasão de privacidade, meu filho. Isso daqui é um banheiro público? O banheiro tá cheio. Tem que, usar, tem que ir lá fora. Não, não, não. Passou, passou. <risos> ah, Quase. Ele entrou primeiro, que que é, tudo, é. é muito estranho. Deixar a porta aberta. <risos> é muito pequeno esse espaço, hein? <risos> vamos dançar vamos dançar! Oh, oh. É, se ficaria bem melhor se ficasse um pouquinho mais afastado enquanto vocês hey, like you know é, tem umas antas que ele nunca ele se, se tocam. <risos> Pronto, já se, claro, se, se afastou. Bravo, bravo, bravíssimo. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, obrigado pela participação e até a próxima!